oi galerinha tá. eu sou o Rafael vamos dar mamãe dar uma mão mas tomar mão vocês não tá mal <risos> dá um beijinho vamos lá não vem aparecer vi deixa a mamãe pegar qual que você quer Duas. Essa? Eu quero duas, né? Uma do ladinho, ó. Uma do ladinho uh. da outra. Aí eu Eu vou pegar essa. Ei! Levei uma galhada. Você, vai. Tá. Conseguiu? Quebra. Não. Vai, quebra ah. ele. Vai, Rafael, tá filmando você. Quebrando! Quebrado. Deu? Eu tenho duas é! Agora eu vou jogar tá bom. <risos> ah! Joga pra cima, Rafa não é assim não, ei. Oi galerinha, dá um like pro vir E pro Rafinha Olha o cocô de vaca aí, ó Deita aí pra você ver